Olá, sempre sonhou em criar o seu jardim de ervas aromáticas, mas nem sabe por onde começar? Eu sou a Cristiana e estou aqui para o ajudar a descobrir como é fácil de conseguir concretizar este seu sonho. Para me ajudar nesta missão, tenho comigo alguém que é verdadeira especialista <risos> nesta temática, Susana Caseiro. A Susana uh, é licenciada em Engenharia Biológica, uh, está no mundo da jardinagem e da agricultura desde sempre, certo. Uh, pratica já a agricultura biológica urbana há mais de 15 anos e é conhecida uh, essencialmente pelo seu blog, Cultivos da Caseiro, e também por ser a autora uh, do livro e e-book Erbas Aromáticas e também do calendário A Horta nas Quatro Estações. <risos> certo. <risos> Susana, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada Bem eu. Bem-vinda aos Dias de Jardim. Obrigada eu pelo convite. Obrigada. Susana. Susana, então, antes de começar, queremos dizer um bocadinho o que é que nós vamos falar hoje neste workshop. O que é que vamos fazer neste workshop? Vamos mostrar como toda a gente pode realmente ter as suas ervas ali mesmo à mão para colher, para utilizar na cozinha, para utilizar no, até mesmo para preparação de infusões, quando, quando por vezes sentimos aqueles desconfortos mais típicos e até mesmo às vezes para aliviar realmente até picadas de inseto, portanto, termos as nossas ervas aromáticas é sempre interessante, não só para utilização, às vezes, mas também para ajudar-me todo o jardim, porque elas têm o efeito de fazer, no fundo, o quê? Atraírem polinizadores, fazer efeito repelente de muitas das pragas que são muito comuns, como é nesta altura da primavera tudo cresce mais depressa, como eu costumo dizer, portanto, Uh, piolho, pulgão, às vezes, algumas que nós temos aqui, que podemos ter aqui no nosso jardim, que podem ajudar exatamente também nesse, nesse tipo de benefícios, trazer imensos benefícios. E toda a gente pode ter, de facto, uma horta aromática, okay. sem qualquer dúvida, então em casa. Além, além dos benefícios que, que uma horta como esta pode trazer para a nossa saúde, para o nosso bem-estar também, uh, acaba por, uh, por ajudar-se a si própria a manter-se. Manter é, exatamente. É, muita gente que quer começar a ter a sua horta em casa, muita gente, cada vez mais, eu acho que é realmente uma tendência muito crescente, que é as pessoas trazerem mais natureza para casa, trazerem um contacto com os ciclos das estações para casa e quando querem começar têm alguma dificuldade e algumas dúvidas que são muito comuns e eu digo sempre que, de facto, estas plantas, estas, estas ervas aromáticas e medicinais são sempre uma das melhores opções porque de alguma forma, não são tão exigentes quanto algumas hortícolas, como por exemplo, muitas vezes, o, o, muita gente gosta de começar logo com o tomate. A alface é relativamente simples, mas algumas hortícolas exigem muito mais do que estas plantas e depois trazem realmente muitos benefícios, porque não só podemos utilizá-las, mas de facto podemos também utilizá-las não só para, nós, para a nossa cozinha, como eu disse há pouco, mas para ajudar em todo o jardim e em toda a horta que as pessoas queiram depois acrescentar. Portanto, é uma boa forma de começar, Suzana. uma boa escolha. Se queremos começar a criar um jardim de ervas aromáticas, por onde é que nós começamos? Bem, primeiro eu digo sempre, é preciso, antes de querer começar, ou seja, portanto, quando nós vamos escolher, essa é uma boa pergunta, Cristiana, de facto, o que é? Por onde é que eu começo? Sim, é isso. Qual é o ponto de partida? A primeira, o primeiro ponto de partida e o primeiro ingrediente, eu acho que é um bocadinho em tudo, não é o querer mesmo muito. Portanto, quando, a partir do momento que as pessoas querem, elas vão conseguir, e por cada metro quadrado que as pessoas apenas tenham numa varanda, não se esquecerem que tem mais de 1,80m de volume que podem utilizar para cultivar. Portanto, hoje em dia é possível cultivar em todas as dimensões. Não pensarmos só no solo, propriamente dito, no solo ou mesmo no piso em si. Devem começar por Obviamente que sempre respondendo àquilo que são as preferências, imagina que a Cristiana vais começar a plantar as tuas aromáticas em casa. Pensas, o que é que eu mais gosto? É? quais são aquelas que eu mais utilizo e aquelas que eu mais gosto. Mas depois existe um outro fator que é importante, que é qual é a exposição de sol que eu neste momento tenho em minha casa. Então, porque se pensarmos quais são os requisitos das plantas e eu escolher as plantas, mesmo com menos sol é possível cultivar, mas eventualmente as nossas, as nossas escolhas, as nossas variedades disponíveis para cultivar com menos sol é mais reduzida. Hoje em dia é possível cultivar dentro de uma cozinha, mesmo quem não tenha uma varanda, pode levar ervas aromáticas para dentro de casa até. A questão é, depois vai ter que limitar exatamente essa escolha, portanto, ou seja, vai ter que escolher aquelas variedades que aguentam mais facilmente. Estar no interior e, neste uh, caso, sem apanhar sol. Sem a apanhar partilha. um sol tão direto, imagina um alecrim. Nós hoje vamos plantar aqui tudo, vamos considerar que vamos plantar as nossas aromáticas no exterior, porque, de facto, se nós tivermos... O espaço disponível no exterior, portanto, pode ser uma varanda simples, uma simples varanda, um pátio, um terraço, nós vamos conseguir ter uma grande variedade à nossa, à nossa, A nossa, escolha. À nossa escolha, portanto, uma, uma, grande, uma maior variedade de escolhas opcionais. Uh, mas é sempre por aí, portanto, é perceber o que é que eu prefiro ter ali certo. perto e qual é o sol que eu o tenho disponível. Eu tenho. Entretanto, Primeiro, em termos, de materiais, que é que em termos de materiais, o que é que vais precisar? Tu podes começar por plantas ou por sementes. Pronto, precisas de vasos, obviamente, precisas de vasos. Nós, neste momento, temos aqui um sistema que é bastante inovador, porque é um sistema que, no Eu fundo, também. é um sistema de cultivo em vaso, mas que tem mais funcionalidades, depois podemos ver mais mais à frente. De qualquer das maneiras, precisas de vasos. A ideia é, quanto maior for o vaso, primeiro é uma vantagem. Eu digo sempre, as pessoas podem ter pouco espaço, mas se tiver pouco espaço, é preferível termos, por vezes, dois vasos maiores do que quatro ou cinco mais pequenos. Mais pequenos. Porque muitas vezes vamos fazer exatamente isso que eu vou trabalhar aqui, que é mostrar como é que nós podemos de facto trabalhar associações de plantas e que mesmo dentro das ervas aromáticas elas podem facilitar estar em conjunto, estarem juntas. Nem portanto, todas podem, portanto. Exatamente, nem todas. Não é tão conveniente, repara, se tu vais juntar uma planta que precisa de mais água com uma planta que não precisa de tanta água, no mesmo vaso é mais difícil que elas se mantenham saudáveis do que se tu fizeres essa separação. Portanto, não é difícil, é, um, é, uma, é algo que acaba por ser bastante simples, bastante, uh, no fundo, é muito fácil, acaba por ser fácil, mas funciona tanto melhor quanto nós tivermos mais, mais em consideração, exatamente, estes fatores. Estes pequenos fatores que são os que fazem a Exatamente, que é quando vamos começar exatamente estas escolhas iniciais, não é? Percebermos as minhas necessidades das plantas, claro, sempre de acordo com aquilo Somos que eu nós quero. Somos nossos pessoas e que nós vamos utilizar claro. também, não é? é exatamente. Susana, além das, das plantas, há ferramentas que nós uh, vamos precisar, Sim, umas opcionais, exatamente. outras nem tanto? Sim, exatamente. Uma pá, uma pá de jardinagem é necessária, é necessária o substrato para cultivar, portanto, as pessoas que vão uh, plantar em casa, eu prefiro, portanto, quando elas vão plantar em vasos, vamos considerar aqui um sistema de plantação em vaso, a plantação em vaso é sempre aquele sistema que, por um lado, as pessoas de facto têm que perceber que é mais condicionado, ou seja, porquê? Por causa, a partir de, de à partida nós vamos limitar o espaço que vamos dar às nossas plantas, não é? No solo há sempre mais espaço para elas enraizar e desenvolverem. De qualquer das maneiras, eu digo sempre, quando vocês vão plantar em vaso, não escolham plantar na terra do jardim, do solo, porque, a partir de uma plantação em vaso, vamos optar por escolher realmente substratos adequados para plantar em vaso, ou seja, substratos que vão facilitar. O substrato é algo que vai substituir aquilo que seria a nossa terra, a o nossa nosso tempo. solo. É para dar suporte às raízes das nossas plantas para lhes dar os, nutri... para lhe dar os nutrientes, mas convém que tenha um espaço, convém que seja arejado, portanto, convém que tenha algumas características importantes para elas se desenvolverem e elas crescerem é. saudáveis. Tanto substrato, substrato, a pazinha é de rapaz. jardinagem, as... os vasos que poderão ser, portanto, uh, dependendo da, claro, da disponibilidade e da escolha e os, co... e os gostos gosto não, não um. se discutem, não é? é. Uh, podem ser hoje em dia, tantos materiais disponíveis. As plantas, para quem está a começar, é preferível começar com plantas do que com sementes. Começar com sementes é mais exigente, um bocadinho, mas há algumas vantagens. Eu já vou falar principalmente aquelas plantas que têm um ciclo mais curto. Uh, aí sim eu aconselho a começar por sementes uh, okay. já vamos falar quais são. A salsa, por exemplo, os coentros que nós não temos aqui. Uh, e então podemos, basicamente, não precisamos de muito mais. Uh, okay. E depois, claro, temos um regador para regar. Uh, no caso de não termos um sistema ou um sistema de rega, porque não, hoje em dia já existem sistemas de rega disponíveis, não é? Acho que toda a gente já percebeu que no mercado oferece vários sistemas de rega, até mesmo para esta utilização mais doméstica em, em espaços mais pequenos, pode ser vantajoso, porque acaba por, a médio-longo prazo, acaba por compensar. Uh, às vezes até na poupança da própria água. Uh, muita gente ah, e tal, acha muito complicado, mas um sistema de rega não tem que ser só direcionado para um... Para um jardim muito grande, para um Aliás. espaço muito grande, porque numa varanda dizem muitas vezes: Ai, de facto, eu até tenho as minhas plantas e queria ter as minhas plantas, mas depois esqueço-me de regar, ou é mais difícil essa gestão. A nessa exatamente. gestão e até porque vamos vamos alocar cada, cada um dos gotejadores, neste caso, Exatamente. uma das plantas. Se tivermos, por exemplo, um sistema de rega, já conseguimos fazer exatamente essa gestão em termos de necessidades de água, de planeamento, não é? Conseguimos logo, sabendo à partida as que precisam de mais água e as que precisam de menos água, que é uma das questões que às vezes eu saliento até mesmo no meu livro de ervas, falo muito sobre isso, que é agrupar por, por esta necessidade, Uh, também pelas necessidades de sol, mas aqui a questão da água até é mais, mais interessante em termos de separação. Eu, à partida, já consigo, na própria rega, às vezes, por exemplo, regular mais onde é que eu vou ter mais necessidade, necessidade de água e menos necessidade de água. Portanto, até por aí, às vezes, pode compensar. E depois pode compensar pela questão que é simples, toda a gente me diz qual é que é o principal fator limitante para eu não cultivar mais ou para eu não começar a cultivar. Ah, o tempo que eu tenho disponível, portanto... Quando nós pensamos neste fator tempo, tudo o que nós possamos automatizar também estamos não deixa de ser melhor, não é? Neste caso, Susana, estamos a utilizar uma estrutura modular muito específica. O que é que esta estrutura tem, este tipo de estruturas tem de diferenciador em relação às mais tradicionais? Pronto, em relação, esta é uma estrutura de facto é diferenciadora e é nova no mercado, relativamente recente no mercado. Uh, ela acaba por ser, além de ser uma estrutura econômica, é? nós estamos a cultivar numa sim, mesa, sim. parece que é uma bancada de cozinha, <risos> o que se torna bastante confortável, como nós conseguimos ver. E acaba por ser muito agradável, também em termos estéticos, quando isto está tudo plantado e verde, funciona bastante bem. É um sistema que funciona de maneira quase completa, porque nos permite reservar a água da chuva, Portanto, ou seja, nós estamos neste suposto, portanto, nesta parte aqui elevada, nós vamos cultivar nestes espaço superiores. Na parte de baixo, ela reserva toda a água que cai aqui, fica guardada nos depósitos em baixo. Mais engraçado é que nós também temos aqui um módulo de vermicompostagem. Ou seja, hoje em dia, se quisermos fazer uma reciclagem dos nossos resíduos, vamos levantar aqui. Cada vez que quisermos colocar os nossos resíduos, com muita facilidade, colocamos os nossos resíduos e uh, à partida estamos a trabalhar, a transformar resíduos da nossa cozinha em nutrientes que caem na água e que vão regar que vão todas regar as minhas todas. plantas. Portanto, neste caso vai, <risos> vai, uh, vai estar a automanter-se a própria... Exatamente, é um sistema que funciona, em, uh, no fundo, no, no fundo vai-se manter de uma maneira muito fácil, é quase um sistema autossuficiente. A ideia é prepararmos, obviamente, no início bem o substrato, escolher um substrato adequado, colocar aqui a matéria orgânica acrescentada naquelas que vão precisar mais de água e mais nutrientes, okay. que eu já vou falar quais são, e a seguir, neste caso, neste sistema, vai-nos facilitar. Portanto, esta questão desta desta gestão, desta desta e acaba por ser bastante sustentável, no sentido de que nós, de facto, estamos aqui a aproveitar. Este sistema também, a regra em si, que é automática, é é, é feita aqui com, com um sistema que acaba por ser fotovoltaico, e, portanto, repare que nós conseguimos ter aqui um sistema Estudo. mesmo fechado. É okay. Ainda assim é, é importante frisar que não precisamos de ter esta estrutura específica uh, para termos o nosso jardim de ervas aromáticas. O ideal é que nós façamos as nossas escolhas tendo em conta os nossos gostos, as nossas necessidades e também as nossas condições. É Exatamente, isso, não é? claro. Claro que se não tivermos espaço ou não tivermos de facto condições, portanto eu como digo hoje em dia as escolhas acho que elas existem, uh, tudo, tudo, é, portanto, tudo é relativo, não é? há, há vantagens e desvantagens, mas hoje em dia acho que não é por falta de opções que as pessoas não não podem cultivar. Toda a gente pode cultivar e toda a gente pode tirar o maior benefício, que não é só a utilização na cozinha, como eu disse, mas é um benefício de mexer nelas, e interagir o tempo todo com elas, porque isso também é interessante. Às vezes o facto de observar, o colher, o trazer para a nossa cozinha é tão gratificante que nós não conseguimos sequer medir a nível de... Não conseguimos dizer, de facto, isto acaba por, por, ser, por ser algo que eu costumo dizer... <risos> Atenção, que vai, vai ser um vício bom, mas quase a gente é. começa acaba por ganhar é, esse vício. É um facto. Uh, Susana, temos já aqui uma pergunta <risos> da Senhora Ana Ramalho. Uh, a questão dela é se uh, o facto das ervas aromáticas estarem muito próximas, se não há uma transferência de, de aromas e de sabores de umas para as outras. Não, não há. não há Essa questão não se coloca. Uh, não se coloca, quer dizer, é interessante em termos de questão, mas não se coloca em termos, não, não, não existe esse problema de haver aqui uma troca de sabores, normalmente, uh, essa questão é mais quando nós temos, às vezes, na parte de algumas hortícolas, frutícolas, ou seja, aquelas que, têm, uh, que produzem frutos, como é o caso da malagueta, do pimento... Uh, não é? do pino, sim. do tomate e muitas das vezes essa questão é levantada com a, a parte da polinização cruzada para a frutificação okay. e aí sim poderia haver interferência na questão das ervas aromáticas normalmente não. nós não temos isso o que vamos ter como disse é alguns cuidados de facto em, em agrupar ervas porque algumas podem ser invasoras e algumas podem Uh, no fundo, limitar o desenvolvimento de outras. outras. Por exemplo, é o caso da hortelã, que muita gente já conhece como uma planta que acaba por ser invasora, esta esta planta. E, portanto, quando eu for plantar hortelã, convém eu saber que se todas que for plantar juntamente com a hortelã, à partida vão ficar mais limitadas em termos de desenvolvimento. Não precisam de, de ter muito espaço. Exatamente. Portanto, é assim, a hortelã sendo invasora, idealmente colocar sozinha ou com outras que têm as mesmas características. No limite, poderia aqui juntar um poejo, que ele também acaba por ter, é da, da mesma família, uh, mas mas não misturar, por exemplo, com uma salsa, a hortelã, porque aí... <risos> não, vamos <ter> <risos> não vamos ter espaço. Não vamos ter espaço e seria mais mais limitante para a salsa. Susana, vamos mais à obra Vamos por nós certo? mãos aqui na terra. Certo, não? na <risos> como, terra. Como costumo dizer, vamos por nós na terra. Quando então já começamos? Nós já temos esta caixa, esta caixa, que é um vaso no fundo, já está cheio, e agora vamos encher esta caixa, este, este sistema da, da c portanto este sistema aqui de, de, de cultivo não vai precisar do habitual, da habitual camada de drenagem, portanto eu aqui no fundo vou ter aqui esta malha que me vai filtrar aqui o meu substrato que a partir de toda a água vai escorrer para baixo, portanto eu não vou precisar porque a caixa é furada e a questão da compactação aqui não existe porque Portanto, ele está constantemente é a, ser, a escorrer para baixo, portanto eu posso aqui verter diretamente, que é o que nós vamos fazer. Eu vou então verter aqui o substrato, vamos ver se eu não faço aqui as neiras, assim. Se reparar, Cristiana, nós vamos ter que colocar bastante substrato, sim repara aqui, isto é uma caixa muito, muito, muito profunda, portanto, ela leva cerca de 70 litros. Nós, nós temos aqui uma capacidade de plantação enorme. Isto vou referir porquê? Porque muita gente pensa só no tamanho do base, em termos de profundidade ou de diâmetro, por exemplo. E uma dos fatores que as pessoas, no fundo, acabam por esquecer é exatamente o volume que tem que disponibilizar para as plantas. Portanto, Neste caso então. temos precisamente 70 litros. Exatamente. Ainda vamos poder pôr mais um bocadinho aqui nesta caixa e depois vamos pôr o resto aqui. Deixa -me. Deixa -me só. Opa. Uma força de braços. A jardinagem até nisso é bom, é, é, é favorável. Já, já chega. Eu acho que já chega. Uh, depois, de qualquer das formas... Obrigada, Cristiana. Eu vou só aqui colocar nesta caixinha, Eu vou, portanto nós neste, nesta vamos ter aqui, este vaso tem 70 litros, este tem 70 litros aproximadamente e vamos ter aqui estas duas caixinhas com mais 20 litros, portanto vamos plantar aqui mais de 10 variedades de plantas em cerca de um metro e pouco quadrado, ah, Pronto. nem toda a despoca. gente tem tanto espaço, mas há muita gente que de facto tem este espaço e até mais, e reparem a quantidade de plantas que nós podemos pôr, em tão pouco espaço. Acho que vamos poder pôr mais aqui, sim. Filha, a Cristiana. Vamos pôr aqui neste espaço. Eu só estou a encher as luvas. Eu não falei nas luvas há pouco. Claro que as luvas de jardinagem dão sempre jeito para não danificarmos as nossas mãos. Eu gosto mesmo muito de mexer na, no substrato, na terra, tudo que, que são elementos. Depois, às vezes, danifico um bocadinho as unhas, mas isto lá está, são tudo... Acaba por ser uh, opcional, <risos> neste opcional, caso. Opcional, sim, mas as luvas dão, dão jeito. Neste um caso, um a, a própria manutenção e o estar aqui no jardim, como é algo terapêutico, já estávamos é. mais ou menos a falar há pouco, com o facto de sentirmos a terra. <risos> no fundo faz bem, já... no fundo senti, é um elemento que eu gosto de sentir, uh, principalmente Tudo. se for semear. É, podes verter podes isso? Tudo? Sim, mas se calhar acho que sim, porque ele vai ficar aqui. Sim, pronto, isso. Deixa só espalhar, se não for todo, vai ser quase. Ótimo, então. Outra questão aqui importante, que normalmente quando nós enchemos os nossos vasos com substrato, por norma, ele, é, ele está tão arejado, não é? Portanto, ele, tem, ele acaba por estar fofinho, não é? Como se dizer, é uma terra Sim. fofinha, uh, por isso é que normalmente até as crianças gostam, tenho muitas crianças em casa, a mais pequena gosta de ir comigo, mexer mesmo na terra, como ela diz, e por norma, o que acontece é que, lá está, com a rega, com a própria água da chuva, ela tem tendência a, a ir ficando mais em baixo. Portanto, nós devemos encher sempre bem os nossos vasos. Uh, isto porque, na maioria dos workshops que às vezes eu, eu faço, as pessoas quando vão encher os vasos na parte prática, uh, quando fazia na parte mais presencial, percebia que elas enchiam mais, mais cá em baixo e, naturalmente, Vai haver sempre uma cedência, portanto, o, o, isto tem espaços, portanto, com bem sempre enchermos bem os nossos vasos, as nossas caixas. Mesmo quando, quando as pessoas não enchem na totalidade e ele vai começar a, a baixar, faz sentido depois colocarmos lá mais, mais substrato? Sim, sim, depende, claro que depende, não é grave aqui, porque repara que este vaso de facto tem uma capacidade grande, não é? Sim. São muitos litros, nós temos aqui 70 litros. Uh, e é importante referenciar isto porquê? Porque se há plantas que bastam máximo de 3 a 5 litros para cultivar, que é o caso de uma salsa, uma alfazema, um base alfazema ou uma lúcia lima, como nós temos por exemplo aqui, são plantas que me exigem à vontade os seus 25 litros para elas se desenvolverem. Uh, é uma questão que às vezes as pessoas dizem, porquê é que a minha alfazema não se desenvolve? Não porquê é que ela não está bonita? Uh, e perguntam-me como é que consegue ter, às vezes, algumas plantas bonitas, porque nós temos de facto que perceber quais são os requisitos dessas plantas, não é? Portanto, uh, algumas plantas precisam de mais espaço e também é importante nós percebemos então essa necessidade. Então, num vaso destes, claro que, às vezes, mais do que propriamente o espaçamento que nós damos entre elas é o volume que nós lhe vamos facilitar aqui para elas se desenvolverem. Até porque, de facto, nós podemos, muitas vezes, diminuir um pouco o espaçamento. Aqui, no caso das aromáticas, não há esse problema de haver falta de arejamento entre as plantas. A questão das pragas, aquelas pragas, normalmente mais até fungos que se desenvolvem quando há falta de arejamento. No caso das aromáticas, como nós temos aqui tantas que têm esse efeito, como eu digo, repelente, repelente. elas quase que se protegem. Então, nós podemos até aproximá-las mais, desde que a gente consiga garantir que elas têm muito espaço, espaço para elas se desenvolverem se na se raiz. Entras. Portanto, agora, qual é que é o outro fator que eu gostaria aqui só de salientar? Isto é um substrato universal que nós usamos. Certo. Poderia ser, hoje em dia, já existem os substratos balanceados para cultivo de hortícolas, para cultivo de aromáticas, para cultivo de, enfim, tal como na jardinagem, não é? para vários tipos de plantas. Podíamos sim escolher um substrato já balanceado para aquelas plantas, para estas plantas. Mas, por norma, eu gosto sempre de salientar que há dois grandes grupos que nós vamos dividir aqui. Okay. Eu estava, já tinha feito aqui uma pequena divisão. Basicamente, temos aquelas que precisam de mais água e quais são as dramáticas que precisam de mais água? Daquelas que precisam de menos água, que não são tão exigentes em água. Então, primeiro, eu aqui neste sistema, como tem rega automática, eu vou também poder considerar pôr mais água menos água, porque vou pôr mais pontas menos pontas menos no final. Pontas. Mas as ervas do Mediterrâneo, que são para a minha cozinha mediterrânica, okay. normalmente, que seriam estas aqui, por exemplo, que tinham que fazer parte, os tomilhos, isto é um tomilho-limão, sentir o cheiro, Cristiana, vai, vai, é ótimo. Esta, esta sálvia, a sálvia, sálvias ou salva, pode-se dizer das duas formas, existem muitas variedades. A segurelha, que é pouco conhecida das pessoas, mas de facto é uma das plantas que mais interessa termos na nossa cozinha, porque é que ajuda mais a reduzir a necessidade do sal. Susana, e está a falar creme? em cozinha, eu peço desculpa estar a, <risos> estar a interromper aqui, mas mal. bem no seguimento uh, de uma das questões que nos foi colocada. Uh, então, a senhora Marta questiona-nos quais são as melhores ervas para se terem vasos dentro de uma cozinha. Dentro de uma cozinha, nós, eu não iria escolher estas do Mediterrâneo, porque são as que precisam de menos água e as que precisam de menos água são as que precisam de mais sol. sol. Dentro de uma cozinha, quem tiver a limitação de ter que cultivar dentro da cozinha, teria que escolher quais? A salsa, os coentros, eventualmente a hortelã e o manjericão. No limite do majericão, se tivermos uma cozinha que apanha luz direta, luz. bastante luz direta, nós conseguimos cultivá-lo, sendo que sempre que eles preferem aquela luz direta solar de no mínimo 4 horas de sol. De qualquer das formas, aquelas que seriam as, aquelas, a escolha mais acertada para dentro é. da cozinha, eventualmente seria a salsa, os coentros, a hortelã, portanto podemos ter a nossa hortelã disponível para os nossos cocktails, para os nossos pratos ou <risos> bebidas, sempre. sempre disponível na nossa cozinha. Claro, com algumas condicionantes, com alguns cuidados uh, e eventualmente umas manjericão. Não iria escolher estas que eu estou a falar do Mediterrâneo. O, o que é que isto quer dizer? Não quer dizer que eu não pudesse ter e aguentar lá um tomilho durante um mês, mas eventualmente um tomilho, que é uma erva perene, que consegue ter um ciclo de dois, três anos consecutivos, ela para aguentar esse tempo todo, ela tem mesmo que ter muito, muito, muito sol direto. Portanto, dentro Portanto, de uma cozinha será mais limitado. Uma, Exatamente, uma tal como menor. o alecrim, por exemplo. Agora, imaginem que alguém até mora numa zona do país, que às vezes tem invernos mais rigorosos, que até pode dizer assim, eu posso fazer algumas plantas para dentro de casa? Sim, temporariamente podemos, se, principalmente se forem naquelas zonas do país mais, mais rigorosas, sendo que todas estas, como eu disse, do Mediterrâneo, elas são extremamente resistentes, aguentam muito sol e aguentam muito frio. Se repararem, isto não, são folha, não é folha caduca, portanto é uma folha persistente. Todas as nossas ervas perentes têm um ciclo realmente maior, e, uh, não, ou seja é um ciclo diferente da nossa salsa que, que, é, que entra no grupo daquelas que nós temos que, que semear a cada ano no mínimo não é? okay. uh, portanto elas, elas, elas têm um ciclo maior mas para nós conseguimos mantê-las por 3, quatro anos e isso é sempre bom não é? Portanto, se nós podemos trazer uma planta para casa e ela ficar no vaso e nós conseguirmos mantê-la por dois três ciclos e utilizá-la ótimo não é okay. não temos que estar tão preocupados sempre a semear Dentro então, de casa, é eu acho que. Manter os que... cuidados todos, não é? Exatamente. Portanto, o que é que eu agora vou escolher? É estas aqui que precisam de menos água, o que é que eu aconselhava neste substrato universal? Vou adicionar algo que me vai facilitar a drenagem e evitar o encharcamento. Poderia ser areia, se não tiver nenhuma areia, uma areia tratada, mas nós temos no mercado, hoje em dia, alguns materiais, por exemplo, seria utilizar esta aqui que é perlite para substituir a areia e uma porcentagem na ordem dos 10% no total, portanto aqui uns 7 litros, 6-7 litros, aproximadamente, não precisa de ser obrigatoriamente aqui rigoroso, mas a ideia era acrescentar aqui um material onde eu iria plantar estas minhas plantas que não precisam de tanta água, ok? E não é só a questão da água, são mais sensíveis de facto, uh, portanto elas preferem realmente solos mesmo mais arenosos. A ideia é trabalhar aqui a ideia é aproximarmos as nossas, as nossas condições de cultivo àquilo que seria o supostamente, no fundo, no, no sistema normal, natural. Portanto, estas do Mediterrâneo, elas não precisam de tanta matéria orgânica, gostam de solos mais arenosos, menos água. Portanto, é colocá-las em casa delas e elas vão durar mais. Exatamente. Se nós lhe dermos, esta, esta, estas estes cuidados todos, o que é que nós vamos garantir? Vamos garantir que elas se vão. Elas vão durar mais, vão ficar mais bonitas durante mais tempo. Claro que depois vamos ter alguns cuidados de manutenção, com manu uma poda, que é importante em algumas alturas do ano. Portanto, eu já estou aqui a fazer esta mistura, já percebeste então aqui já, já. que Cristiane acabou de juntar estas do um Mediterrâneo as... aqui. Hum, Susana, enquanto está sim. a fazer a mistura, hum, a senhora Tânia Vieira questiona-nos: as raízes das ervas necessitam de profundidade. O vaso pode ser baixo? Normalmente, lá está, é uma dúvida que as pessoas têm: qual é a altura do meu vaso, não é? qual é a altura mínima do meu vaso. Normalmente, por norma, nunca menos de 20 centímetros. É? 20 centímetros seria o mínimo, mas 20 centímetros, vamos pensar, isto será uns 10, aproximadamente, eu não tenho aqui fita métrica, não é? se temos fita métrica. Mas como eu disse há pouco, o mais importante do que a altura, em termos de profundidade do vaso, é o volume, o volume do meu vaso. Portanto, eu posso ter um vaso mais baixo, repara, um canteiro que até não tem mais do que 15 cm de altura, mas conseguir ter nesse vaso uns 30, 40 litros. Bem, e consigo eu já sei, garantir, consigo mais facilmente juntar plantas lá, por exemplo, com essas necessidades. Portanto, eu aqui estou então a juntar. Claro que isto poderia misturar ainda mais, portanto, e poderia juntar um bocadinho mais. Uh, de, de, desta perlite, aqui se calhar não juntei os 7 litros, mas, mas entre 5, neste caso 7 litros, uma vez que tenho cerca de 70 litros no total, porque vou juntar então nesta floreira, vamos já começar a plantar aqui as minhas plantas do Mediterrâneo. Vamos considerar que todas as plantas, e agora vamos entrar naquela questão, todas as plantas precisam, normalmente sola mais nunca é problema, Sim. é uma pergunta que me fazem que é, olha eu tenho um espaço, tenho um terraço, mas tenho realmente sola mais? E as minhas plantas ficam queimadas. Uh, nós conseguimos, como é que nós conseguimos resolver este problema? Conjugando plantas. Ok? Sola mais não é problema. Qual é que é o problema? É sola menos. Portanto, sola menos é que me limita à escolha. Então, como é que eu faço para proteger às vezes as minhas plantas que até preferem ou toleram realmente a meia sombra? Repara, se eu juntar aqui e crescer aqui uma alfazema que vai crescer bem alta. Repara, estou a sombra. trazer um bocadinho de sombra. Por exemplo, para estas que eu coloco aqui ao lado, que eu até as vou separar, que são umas hortelãs. E claro, tendo em consideração, não é neste caso, onde é que eu vou ter a localização, como disse, na varanda, okay, o sítio onde é que eu planeado. tenho, perceber, ok, quantas horas de sol é que eu tenho aqui? Se for uma, uma localização virada à nascente, eu vou ter uma média de quatro, cinco horas de sol. Portanto, aquela que tem uma uma, uma exposição máxima normalmente é virada a sul, não é, é a parte Sul. Uh, o virada a norte é como vai ter menos localização de sol, menos espaço, menos horas de sol, que normalmente deve ter ali uma média de duas horas, às vezes, no inverno, não tem mais que isso. Portanto, é tendo em consideração a minha exposição uh, que eu vou perceber um, é um, um bocadinho, mas solo a mais, como eu digo, não é problema, porque eu posso sempre criar sombreamentos para as que não precisam de tanto sol, é tanto sol. que é o que eu vou fazer ali depois, já vamos ver, na parte destas daqui da salsa e da, da salsa vou conjugar, portanto, esta salsa vai para aqui, e vou conjugar, por exemplo, com esta malagateira, mas poderia juntá-la com o manjericão, a salsa, poderia ser com o pé de tomate, que tem um crescimento mais de bem, altura bem. e que me traria aqui alguma alguma sombra. Suzane, mais dúvidas. Continuam a querer perguntas ainda e ainda bem, bem que assim é, por isso que cá estamos. Uh, e a questão desta vez é o substrato colocado no recipiente, tem duração? O substrato uh, é uma pergunta, uma, uma ótima pergunta, antes de mais, é uma pergunta também das mais comuns. Que é exatamente isso, eu preciso de substituir o meu substrato. O substrato não é preciso de ser substituído, ele não, não, não tem uma durabilidade de dizer assim, no espaço de um ano eu tenho que retirar este substrato e colocar outro novo. O que acontece é que há plantas que em termos de raízes, em termos radiculares, elas vão ganhando mais espaço. Isso acontece, por exemplo, não tenho aqui o cebolinho, mas acontece muito com o cebolinho, com, com este hortelã, como eu disse. Elas vão uh, enraizando de tal forma que vão ocupando espaço. O espaço. O que é que acontece? Acontece que, quando elas vão ocupando o espaço, numa altura em que eu tenha que substituir uma planta, por exemplo, imagina, chegamos ao fim do ciclo, de um cebolinho, por norma ele aguenta também, é uma, é uma perene que no inverno fica feio, mas depois volta a renovar. Se eu precisar ter uma planta velha, eu vou perceber que naquele espaço tem muita raiz, convém tirar toda a raiz e acrescentar substrato. E é, mas só para acrescentar, só não é? Só para propriamente acrescentar, ter certo? Geração. Agora, claro que se tu fores plantar numa zona onde já tens muita raiz naquela zona, portanto, naquele espaço no teu vaso, é difícil haver o desenvolvimento de outra planta de forma saudável. O que é que eu aconselho sempre? Acrescentar, então, retirar sempre raízes velhas, quando nós estamos a fazer substituição de plantas nos vasos, e colocar um substrato, um substrato novo. Não. Uh, já fertilizado, ou então acrescentarmos o, o nosso humus que é o que eu vou fazer naquele vaso a colar. Portanto, este é um substrato universal. Eu não vou precisar aqui, como disse, estas não são tão exigentes de matéria orgânica. Poderia, naquelas que são mais exigentes de matéria orgânica, ou seja, nutrientes, acrescentar então o nosso húmus, por exemplo, ou um composto orgânico, que basicamente são nutrientes que eu vou acrescentar ao meu espaço, ao meu substrato. Me, faço aqui uma remexida. Estes materiais também ajudam a reciclar o nosso substrato mais velho. A perlite, a vermiculite, que vocês também já têm disponível, Sim, não é? Portanto, claro, é já existem já existem, são materiais que conseguimos adicionar, ou então mesmo substrato novo. Mas não é necessário retirar tudo não para colocar tudo. Não há toda uma tudo. obrigação. Susana, aproveitando que estamos aqui a dar algumas respostas, estão-nos aqui a perguntar qual é a tela que nós estamos a utilizar. Neste caso, a tela fazia parte, fazia parte desta estrutura modular, Certo, mas nós sim, uh, podemos também, também encontrar tem esta vocês, tela. Sim. sim, vocês também têm, acho que no fundo a parte são, são aquela parte de, daquelas. São, são telas geotêxteis que facilitam Exatamente. este trabalho. Normalmente que são utilizadas muito para separar aquela camada. Portanto, imaginem que num vaso convencional teríamos sempre que garantir uma camada de drenagem ok? que é para perceber que há facilidade de, de drenagem, escoamento. de escoamento. E aí sim, convinha-se termos a separação entre o nosso substrato e a nossa argila. É ali que se deve colocar a tela, para que não haja o arrastamento do substrato e ele não vai entupir, literalmente entupir, não é? Uh, no fundo, ou ocupar os espaços da nossa, do nosso subst... da nossa camada de claro. drenagem. Portanto, eu aqui vou plantar estas quatro. Escolhi estas quatro, que são, acho que, uma boa representação do Mediterrâneo. Poderia ser os orégãos, que nós não temos aqui, mas poderia ser juntar orégãos com a segurelha, com... O tomilho com o alecrim, com a nossa salvia. São plantas que não precisam, como disse, de tanta água. Eu aqui bastava, por exemplo, pôr estes dois pontos de rega, estão a ver aqui, isto já me permite até facilitar aqui a colocação de, de aqui da minha. Como é que eles se colocam? Poderia colocar, portanto, é assim: normalmente, e quando nós acabamos de plantar, normalmente nós devemos fazer aqui uma rega imediata após a transplantação. E normalmente na primeira semana após plantar é necessário termos mais atenção com a rega até elas enraizarem do que depois. Depois de elas enraizarem elas vão buscar a água mais embaixo, não baixo, é? não tanto à superfície. Portanto, isto acontece tanto para a plantação e na sementeira acontece ainda mais. Portanto, cuidado com a rega até à germinação. Está bem? Uh, depois de elas já terem as nossas raízes bem desenvolvidas elas vão buscar mais em profundidade a água portanto não tenho que ter tanto cuidado aqui seriam suficientes dois pontos de rega, se calhar não, não precisava de colocar quatro uh, neste, neste espaço que eu agora vou se calhar vamos trocar Sim. eu vou já levar para ali então neste espaço o que é que eu vou acrescentar aqui? vamos só trocar aqui os vasinhos se calhar se pudesse colocar aqui deste lado. Obrigada. Vamos só, só dar, dar aqui um espacinho. Então, neste vaso, nós também temos os nossos 70 litros, já estava cheio com, com, aqui com substrato. Eu vou, acrescentar, eu vou acrescentar um bocadinho de humus. Vou enriquecê-lo com matéria orgânica porque o que é que eu vou fazer? Vou escolher plantar algumas ervas que são ervas que podem ser utilizadas em qualquer tipo de cozinha. Uh, esta a salsa também é, é uma das ervas mais, acho que universais, e não exatamente. deixa de ser utilizada na cozinha mediterrânica. E vou juntar a salsa com os meus, uh, neste caso, isto é, um, é são os, o manjericão, que é daquelas mais apreciadas também na cozinha italiana, e, e hoje em dia em Portugal eu tenho, tenho em crer que está, está bastante, é bastante comum utilizar manjericão. Acho que em muitos pratos, como nós sabemos, mais italianos, não é? As pizzas. Uh, e não só, uh, todo tipo de pratos que, que, onde, onde, tenha, onde a gente utiliza tomate, utiliza um manjericão por norma. Okay. E o que é que eu vou fazer? Vou juntar aqui com a, com a malacteira que está aqui e vou plantar aqui. Porquê é que então estou a adicionar aqui a matéria orgânica? Porque são plantas que realmente agradecem solos que nunca vão secar de todo, portanto numa rega automática nós não temos este problema da secagem, ou seja, nunca vai haver aqui a seca. Ainda que tivéssemos a rega automática aqui. Exatamente. Faria no mesmo sentido, colocarmos o húmus? Poderia fazer sim. Porquê? Porque elas, estas aqui são mais exigentes em nutrientes. É só por isso, Cristiana, também. Mas se fosse num vaso convencional, ainda mais. Porque aí elas... Vamos ver, se eu adicionar húmus num vaso convencional, o que é que acontece? É mais fácil, é mais fácil reter também a umidade. Portanto, aqui não é tão urgente por causa da questão de reter umidade. É, mas será sempre interessante por causa da matéria orgânica. Como eu vou adicionar, portanto, eu vou, vou cultivar juntamente com a minha salsa esta malacteira, mas poderia ser até aqui neste, neste centro, portanto, neste espaço centrado, poderia ser aqui um, um tomateiro, não é? Esta malacteira já está desenvolvida, ela ainda vai crescer mais em altura, portanto, ela vai ficar agora assim, mas ela ainda vai crescer à vontade, bem mais alta, aproximadamente uns 60 cm, pode crescer até 60, 70 cm. Uh, a minha salsa vai beneficiar um pouco dessa sombra que ela vai aqui gerar. Dependendo certo. da exposição solar, eu tentava colocar aqui o meu manjericão num sítio que tivesse menos sombra e a minha salsa num sítio que tivesse mais, mais sombra. sombra. Tentar pensar um bocadinho de acordo com o nosso sol, com o nosso espaço. Uh, e, portanto, elas, este espaço precisa de mais matéria orgânica. É, é mais exigente porque nós estamos aqui a ter a produção, neste caso, da malagueta. Vamos só retirando aqui os, os vasinhos para não criar aqui confusão. Obrigada. E o que é que eu iria fazer? Isto poderia colocar dois pés. Eu estou só a colocar aqui um, mas tanto pela questão de, de, do volume em si, eu poderia colocar até dois pés de uma neste vaso. Portanto, era possível fazê-lo. E o que é que eu posso fazer? Para eu garantir que a minha salsa nunca acaba, como ela tem um ciclo, no máximo até um ano, isto poderia ser com a salsa ou com os coentros, eu podia estar a plantar a salsa e estar a semear mais salsa. Boa. Porque quando esta estiver a chegar ao final do ciclo, como é que eu sei que ela chega ao final do ciclo? Quando ela começa normalmente a dar flor. Quando ela dá flor, a Susana, a minha salsa está a começar a dar flor. O que é que eu faço? Bem, nós não conseguimos trabalhar contra a natureza. A ideia é trabalhar em conjunto com a natureza. Portanto, tem a ver com o ciclo das plantas. Há plantas que têm ciclo mais curto e outras têm ciclo mais comprido. Isso é importante perceber. Imagina uma alface demora um pé de alface, que eu também poderia pôr aqui um pé de alface, podemos deixar aqui o pé de alface, uh, ela só vai demorar, ela vai demorar em média, agora no verão, entre 45 a 60 dias, no máximo. Um pé de tomate vai precisar de pelo menos 90 dias, no mínimo, mas normalmente para produzir demora entre a planta mais pequenina, se eu plantar a planta mais pequenina, até ela produzir cerca de 120 dias, 4 meses. Portanto, normalmente é preciso termos em consideração que os ciclos das plantas Não são, são diferentes. Mesmos. Uh, aquilo que eu disse há bocadinho, um tomilho pode demorar, pode durar 3, 4, 5 anos. Uma salsa não vai demorar não isto. Não vai durar Está bem? É, é importante que as pessoas percebam realmente isto, esta diferença. Posso fazer mais uma questão? Sim, claro que sim. <risos> então, a senhora Silvia Castro questiona, quando fala em sol, estamos a falar de sol direto ou podemos considerar apenas um local com sol, com um luxo? Podemos, quando eu falo em sol, eu estou a falar sol direto, sol, incidência de sol, está bem? Uh, uma cozinha, por exemplo, pode ter muita luz, muita luz, não é? muita luz natural, mas não ter uma incidência direta. E a e mesma coisa... mesmo incidência. Exatamente. Por exemplo, um espaço direcionado virado a norte, só vai ter, como digo, 3, 4 horas de sol no máximo e no inverno, depende até do sítio, se houver assombramento, pode nem ter. Há pessoas que me que no inverno não tem o sol. Então quando eu falo em sol, necessidade de horas de sol, estas do Mediterrâneo elas precisam realmente de no mínimo 5, 6 horas de sol, mas elas adoram sol pleno. Estas conseguem realmente uh, ficar muito bem, aguentar muito bem o sítio que tem aquela exposição máxima que é realmente sempre mais de 6 horas de sol por dia. Temos que ter sempre isso em atenção, isso, como e já atenção, foi quando estamos a escolher as plantas que vamos colocar Exatamente. e o local em que elas vão ficar. Exatamente, sai? por isso é que eu disse realmente que se nós vamos ter um sítio, ah, eu só tenho uma varanda virada a norte, ou só tenho uma cozinha uh, e quero plantar e, e quero ter tomilho, é mais difícil garantir que o meu tomilho vai aguentar, vai aguentar. Não é, muito tempo, como era suposto. Portanto, uh, é preciso termos isto em consideração. Podemos já ter, lá está, termos em consideração, ok, mas se calhar posso plantar, posso ter hortelã, posso ter a salsa, posso ter os coentros. Se eu tiver alguns cuidados até adicionais, não é? Consigo até ter. Eu tenho uma duração uh, maior. Exatamente. Se eu tiver em cuidado a poda, a forma como eu vou podar as minhas plantas, também vai, vai influenciar elas estarem durarem mais tempo, menos tempo. Isso é importante termos em consideração. Por exemplo. Aqui, normalmente quando nós temos aqui um pé, eu agora fiz a transplantação de forma, desta forma, mas aqui há uma atenção que eu queria chamar. Todas as folhinhas amarelas, quando nós vamos transplantar, é importante que saiam. Porque se eu fizer este corte com uma tesourinha, ou até mesmo com a mão aqui na minha, das minhas folhas amarelas, estou a incentivar até a renovação. Muitas das vezes a dificuldade das pessoas manterem as plantas aromáticas mais saudáveis por mais tempo, é que elas esquecem-se de as colher, <risos> ou para utilizar, e portanto, ou as colhem. Se não as colherem e se não as gastarem, literalmente, podem. Podem, cortem-nas para claro. secar, para é, dar. Exatamente, o que é que nós faríamos com, um, com, com essas que vai cortar, que estão amarelas? O que é, é, que, é que eu fazia? Neste é, caso, olha, onde é que nós podíamos O que é que eu posso fazer? olha Posso colocá-las no vermicompostor, se eu tiver um compostor para compostar, ou posso, por exemplo, estas aqui que eu vou cortar agora, até vou tentar tirar com a mão, a salsa corta-se embaixo, de fora para dentro, ou seja, embaixo, bem rente ao solo. Se eu fosse cortar uma destas, eu corto em cima. Não corta embaixo, baixo, uma altura, curiosamente, portanto, há pessoas que de facto têm esta dificuldade. O tomilho corta cá embaixo? Não, não é assim que se corta o tomilho. O tomilho vem com uma tesoura e corta no máximo até um terço da planta e é em cima. E a poda vai ser assim, a minha salsa, os meus coentros é em baixo, bem renta ao solo, sempre na... É uma roseta, Pode. a minha planta cresce em termos de roseta e é esse cuidado que eu devo ter quando vou cortar. O que é que eu faria agora estas folhas? O que é que acontece? Uh, as pessoas dizem assim, ah, eu não vou colher as folhas que estão fora, que estão amarelas. Eu não quero as folhas amarelas, portanto, o que é que as pessoas fazem? Chegam aqui e cortam a salsa assim, não é? cortam estas pontas mais bonitas. Eu não estou a incentivar a minha planta é a renovar movimento. mais folhas novas. O que é que eu posso fazer? Sabes que eu posso fazer um inseticida com as folhas da salsa, um inseticida natural. Eu posso, se tiver piolho noutra planta, piolho pulgão, que é das pragas mais comuns, uh, eu posso no fundo bater isto no liquidificador adicionar só um pouquinho de sabão, e ela é ótima para fazer esse efeito repelente do piolho e do, e do pulgão que é das mais comuns, e portanto serviria para fazer isso. Esta aqui até nem está mal, até quase que estava para utilizar, não é, se reparares. Mas está assim um bocadinho amarelada, portanto, quando eu vou fazer esta transplantação, é importante termos este cuidado de retirar as folhinhas que estão à volta, e, e a seguir que é para ela, para ela porque ela, ela própria vai ganhar algumas folhas uh, amarelas não. após a transplantação, é normal. Pronto, então vamos aqui a condicionar. Sana, vou só fazer mais uma questão que tem a ver aqui também com a parte da transplantação. Certo. Uh, ao colocar as plantas no substrato, não se mexe na raiz. Eu costumo libertar a raiz e cortar as mais compridas, será correto? Será correto se elas precisarem, se elas não precisarem, uh, por exemplo, eu aqui, portanto, imagina estas aqui, elas não precisam de mexer muito nas raízes, nós não precisamos de mexer Como muito nas raízes. Como é que nós raízes. sabemos? Como é que nós sabemos? Quando elas estão demasiado emaranhadas, que é, que é tipo, quando parece quase um novelo, deixa eu ver se tem aqui algum exemplo. Talvez esta seja um bom exemplo, isto é uma tagete. olha, talvez seja, é mesmo um bom exemplo. Quando eu tenho a minha planta que está demasiado fechada aqui, portanto, quando eu percebo, estas plantas são todas plantas muito jovens, não, não me pareceu ter este problema, esta necessidade, quando ela já está desenvolvida ao ponto de toda esta raiz, está demasiado aqui, um, um autêntico emaranhado aqui de raízes, aí sim eu posso libertar, não preciso de cortar, mas posso libertar um bocadinho, se for no limite posso até cortar, tá bem? Posso até, no fundo, com uma tesoura às vezes, ajudar aqui a libertar. Mas, no caso destas plantas, imagina, esta casa, estes, estes, este aqui, este, este exemplo de manjericão, eu não preciso, se reparares, não tenho este problema, não é? elas ainda não estão tão emaranhadas quanto isso. O que é que eu estou a fazer aqui ao manjericão? Nós temos vários pés de manjericão aqui no mesmo vaso, portanto, aqui estou a dividir em dois, três espaços, dois, três... aqui poderia dividir quase que em três partes e afastá-los, porque assim eles vão se desenvolver melhor. Nem precisava ter estes pezinhos todos. Eu até poderia aqui quase que separar ainda mais, ainda vou dividir aqui mais, portanto eu vou dividir realmente em três partes aqui o meu manjericão. O que é que eu faria agora aqui neste espaço? Poderia pôr a tagete, que seria sempre uma boa opção para fazer um efeito repelente, principalmente se isto fosse plantas mais da horta, mas o que é que eu agora iria optar? Uma vez que eu quero ter salsa o ano inteiro, iria se calhar semear a salsa, não é? Que é para quando esta minha salsa está no final do ciclo, eu vou ter outra salsa já quase pronta para colher. Que é uma coisa que às vezes as pessoas me, me perguntam, não é? A minha salsa depois não dura, pois ela não vai durar não como eu disse eternamente. Tem uma duração. Bem, ela tem um, um ciclo. Falar em salsa e por, uh, por já nos ter falado uh, na utilização que podíamos dar à salsa, temos aqui uma outra questão. Que é, quanto ao pesticida natural, aplica-se na terra ou diretamente nas folhas das plantas? Normalmente, normalmente nós nada impede que possamos aplicar isto tudo que é natural, aplicar no, no solo. Uh, algumas, porque existem algumas pragas, de facto, podem acontecer, principalmente a parte dos matos podem acontecer no solo e até mesmo algumas bactérias, às vezes, podem estar no próprio solo. Vamos considerar que, daí que lá está, E quando considera a plantação em vaso, considera a plantação com os substratos que já estão tiveram esse trabalho, são, são preparados, não é? Que não vão, vão, vão estar mais isentos de contaminações. Uh, mas podemos, qualquer, qualquer inseticida que eu prepare natural e que possa aplicar na folhagem, posso aplicar e pulverizar no solo. Pode, é acontecer, pode acontecer o inverso, ou seja, pode haver alguns efeitos. Por exemplo, há uns preparados que eu sugiro que há pessoas que têm os animais de estimação e querem ter as suas normáticas e dizia assim eu tenho um cão, eu tenho um gato, que é muito chato e que eles querem ir para aqueles vasos. Então há alguns repelentes naturais que eu sugiro para as pessoas exatamente pulverizarem e aí sim só no próprio substrato, que é para evitar aquele cheiro forte, evitar que eles no fundo se aproximem e aí alguns podem não ser adequados para pulverizar nas plantas. Esta salsa é adequada para pulverizar nas plantas. Há, ah, portanto, aqueles, a maioria dos inseticidas, como digo, aliás, aqueles que são, hoje em dia, nós também temos uma boa oferta de inseticidas naturais, de tratamento de plantas, quase para todo o tipo de problemas também e que, que até já são adequados mesmo para a agricultura biológica, portanto, têm, até indicam lá que são autorizados de acordo com a certificação adequada daquela, tanto que é da agricultura biológica, ou seja, tem um símbolo da EcoCert e as pessoas podem na prática até não terem que preparar terem que nada, preparar. portanto hoje em dia está tá disponível, vocês conseguem-se consegue ter não é, no mercado, conseguimos ter, é, penso que vocês também têm na, na Leroy uma boa gama de, de produtos que facilitam então, é, exatamente é o tratamento de, fazer, de vários problemas, portanto é se quiserem às vezes aproveitar em casa porque só aquela, aquela aquele ataque de uma praga simples ou às vezes até para um tratamento preventivo, por exemplo, eu aconselho muito a camomila para um tratamento preventivo. Evitar problemas nas plantas, então faço uma pulverização até com efeito mais preventivo, sabes? de trazer ali mais reforço para as nossas plantas. E evitar uh, que venha a ter problemas. Exatamente. Estamos a falar um, aqui nesta, nesta parte dos cuidados, também falamos há um bocado da rega a gota a gota, não falamos com o outro pormenor que eu ia perguntar à Susana. Quando nós regamos, é usual vermos o regador a passar assim por cima? Certo, não devemos molhar é. as plantas. <risos> eu digo então. sempre, não molhar as plantas, elas não gostam de chuveiro. Elas não gostam de chuveiro, principalmente as nossas plantas de exterior porque quando eu estou a fazer molhar as plantas, ou seja, aqui as folhas, e estou muitas vezes, que é um efeito, dizem-me assim, ah, mas essas plantas não podem ser molhadas, elas podem levar água da chuva, podem levar água da chuva, mas quando eu estou a regar, se eu estiver a fazer com uma mangueira, no fundo aqui a, a dar-lhe uma banhoca, não é? Estou a estou a deixá-las mais propensas. Por exemplo, a maioria dos fungos acontece mais na altura da primavera, das chuvas, em que começas a juntar dois fatores, que é a umidade com a temperatura. Ou seja, tens ali umas temperaturas bem altas não é, com bastante umidade. Então, isso é muito propício a existir mais okay. proliferação de fungos. Evitar, evitar, é preferível isto. Isto é mais interessante para elas se manterem saudáveis. Portanto, aqui nós vamos pôr estes quatro pontos de, de, de água. Ou seja, até temos aqui, poderíamos ter até mais, se quiséssemos. Isto aqui é ajustado, não é? Este sistema lá está, facilita-me então quase que em autonomia eu ter aqui a minha rega já. Portanto, eu vou pôr mais pontos de água, que acaba por ser, lá está, para eu gerir melhor, é mais interessante. E agora ainda poderia semear, se quisesse aqui, a minha salsa. O que é que eu não fiz aqui que é interessante fazer? Proteger o meu solo, ou neste caso, o meu substrato com uma camada de, como eu digo sempre, uma cobertura de solo, uma cobertura de substrato, para proteger do quê? Para proteger exatamente de tudo, não é? Uh, para proteger do respingamento da própria chuva, que quando cai aqui, no fundo, leva sempre alguma sujidade para as plantas. Então, o um efeito do mulching que nós podemos fazer com folhas secas do nosso jardim, caso nós tenhamos folhas secas, com a palha, que é sempre daqueles materiais mais conhecidos para este efeito, mas também podemos utilizar em alguns casos nestas nestas do Mediterrâneo, elas não são muito como disse, muito uh, sensíveis esses, esses materiais podemos usar até a casca de pinheiro, a casca de pinheiro que eu acho que até tínhamos aqui Sim. fica no fundo aqui, acaba por ficar até um sistema mais mais limpo, mais bonito nestas como eu iria semear por exemplo, já não iria fazer agora aqui esta cobertura porque eu quero semear, então imagina vou semear, não, não vou fazer obviamente a cobertura com a casca de pinheiro, é mais uma finalização exatamente, isto é mais um, um, um trabalho mais de finalização mas serviriam, por exemplo, vamos utilizar aqui só para demonstrar a casca de pinheiro, mas serviria perfeitamente uma, umas folhas secas de jardim, Sim. desde que não sejam obviamente de plantas ou de árvores que tenham tido doença. Atenção! Não estamos aqui a alastrar a doença às distantes. Exatamente! Uh, Susana, estão-nos a questionar uh, qual era a planta que tinha aquela raiz emaranhada? Era uma tagete, certo? Era, uma tagete, um cravo túnico. Essa, este cravo é um túnico. túnico, eu por acaso não plantei agora aqui, uh, mas poderia plantar aqui à beira da malagueta para dar mais cor, Uh, mas não é só para dar mais cor, é uma das plantas mais interessantes para nós acrescentarmos no nosso jardim, na nossa horta, porque ela tem realmente um efeito também repelente de pragas até do próprio solo. É uma boa combinação se eu quiser plantar tomate uh, ou então até junto de outra planta qualquer, como disse a horta. Eu tenho sempre tagetes ou cravos túnicos na minha horta. Portanto, é, é uma planta que acaba por ser benéfica, não é? Porque ela acaba por ser, vai dar flores, vai ficar bonita. Vai ficar bonita. As dá flores são comestíveis, têm um cheiro muito desagradável, eu própria não não, não não é das flores que me agrada muito em termos de utilização na cozinha. É assim um bocadinho mais desagradável o cheiro, pelo menos, isto é, os gostos não se discutem. Exato. Mas é comestível, atenção, é segura, mesmo para quem tenha crianças. Uh, simplesmente uh, tem esse efeito interessante a nível repelente, o que é ótimo, não é? Certo. Uh, Susana, mais uma ajuda que nos estão aqui a pedir. Uh, a senhora Andreia diz-nos que plantou cebolinho e salsa no mesmo dia, mas diz que o cebolinho não parece que está com vontade de crescer. Descarrega os dois na mesma altura, que apanham a mesma quantidade de sol. O que é que está a fazer de, de errado nesta situação? Ora bem, o cebolinho gosta de menos água de que, do, do que a salsa. O cebolinho... É uma prena e a é, cebolinho é da família da cebola. Uh, e cebolinho é uma, uma planta que muita gente afoga com excesso de água. Portanto, a salsa, ela, se estiver junta no mesmo vaso, a salsa gosta de mais água do que o cebolinho. Portanto, ela, para garantir as necessidades da salsa, eventualmente está a regar mais de cebolinho. É bem provável que isso aconteça. Muitas das vezes o cebolinho morre exatamente porque começa a fazer aqui um efeito de apodrecimento da folha, que é um bocadinho oca, que às vezes até fica mesmo com aquele aspecto quase de podre. E é natural, é, na é muito natural que possa acontecer. Portanto, há muitas pessoas que me dizem, se, sendo que sempre que o cebolinho gosta do calor para ele se desenvolver. Há muita gente que acha também que o cebolinho quase morreu, mas na verdade ele não morreu. Não no inverno. inverno ele fica muito cá em baixo, parece que desaparece. E depois quando chega agora, abril, maio, ele começa outra vez a puxar e fica bonito. Portanto, eu aí sugeria, se calhar, uma vez que ela está a perceber alguma dificuldade de se manter bonito, se calhar separá-lo do mesmo base da, da, da salsa. Uh, se estiverem no mesmo vaso, Eu, porque, como disse, ele precisa de menos água. É engraçado que, sendo uma planta com uma folha muito verde, dentro destas, destas plantas todas, ela está neste grupo das perenes. Certo. Ela é uma planta que é de ciclo longo e não precisa de tanta água, que é curioso. E as pessoas, as pessoas fazem alguma pois confusão. Depois como temos essas pequenas uh, falhas. Temos aqui mais algumas perguntas. Uh... Uma delas é se há alguma planta que afasta os caracóis e a outra já agora se calhar diria em conjunto como afastar as lesmas uhum. e se é verdade que a citronela uh, afasta os insetos. Afasta os, mos... afasta os mosquitos. Bem, plantas para nós termos na nossa horta que têm esse feito, só seja, as minhas mostras. Faz parte. Mas faz parte, acho que faz parte das não quis colocar as ruas. Plantas que nós podemos ter na, na nossa horta, para afastar, na nossa horta, na nossa varanda, no nosso terraço, com esse efeito repelente de insetos, literalmente os insetos voadores, ou seja, os mosquitos, as moscas. Então, a citronela, que é a príncipe, nós não temos aqui, mas é uma boa opção. Ela é muito utilizada na cozinha mais asiática, naqueles pratos mais asiáticos, ela é extremamente ótima para utilizar até no caril, é, é ótima. Eu adoro pá, para preparar infusões, porque realmente ela tem um efeito super interessante e é muito agradável porque tem aquele cheiro muito cítrico. Outras plantas interessantes para termos para com esse efeito. Alfazema, a seriam sempre ótimas opções. Como é que eu posso... Obviamente que dizem-me assim, mas o texto de plantas, isto significa que não vai haver nenhum tipo de mosquito. Não, vai haver. O que nós podemos é perceber que... Principalmente se tivermos essa, essa a citronela, muito conhecida como citronela, mas que nós conseguimos ter realmente num vaso separado, ela realmente também tem ali um efeito, ela gosta de estar separada, essa, que é a herba príncipe. Uh, o que nós percebemos é que, e podemos até utilizá-las para preparar mesmo uma infusão em que nós podemos pulverizar, As por exemplo, os nossos, os, nossos, os nossos vasos. Pois. Portanto, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos criar ali, uma, explorar mais a utilização delas nesse sentido. Mas, de facto, estas, ao fazer, eu tenho até um artigo só que fala plantas adequadas para fazer o efeito repelente no, no meu site, no meu blog, tenho lá um artigo Portanto, que fala do, das plantas mais adequadas para é. fazer efeito repelente. O manjericão também, eu não falei no manjericão com esse efeito, mas o manjericão também funciona muito bem. Portanto, estamos a falar de plantas que se dão muito bem no, no verão. Já agora o manjericão gosta realmente de calor. Ele não se consegue facilmente manter no exterior nas temperaturas do inverno, no nosso país, não conseguimos. É daí que é possível e que é vantajoso tê-lo dentro de casa no inverno, nos meses mais frios. Mas o manjericão realmente, ele aprecia muito o calor. no ciclo dele normal à temperatura ambiente é entre abril até finais do, out do outono. Portanto, ali no outubro, Novel, novembro, porque depois começa a ficar feio e as pessoas dizem assim, o meu manjericão está a ficar feio, é normal, porque ele não gosta do frio. Mas colocamos no interior. E podemos colocá-lo no interior, sendo que ele entra no grupo anual, portanto, ou seja, no máximo ele aguenta um, um ano, ano. ok O manjericão, para o verão, é uma excelente opção também para a questão do do efeito replante de insetos, tal como a alfazema, tal como o hortelã uh, e essa citronela que nós não temos aqui, que é, não, não é a erva príncipe, que as pessoas neste caso perguntaram. O que é que eu agora poderia fazer? Poderia plantar estas com efeito invasor neste vasinho, por exemplo, poderia colocar aqui esta sozinha neste vasinho aqui, que seria a, a, minha, a minha alfazema. Não sei se ainda temos tempo, que assim ficava tudo plantado. Se calhar podemos continuar, sim. A podemos, estar, ainda dá, dá, dá tempo, vamos trocar outra vez aqui. <risos> ok, então vamos lá. Pronto, então vamos colocar, eu aqui só iria colocar, portanto, aqui estas hortelãs, não é? Iria colocar estas duas e poderia juntar, se quisesse, uma erva cidreira. A que cidreira que, é, que é, tem uma utilização medicinal, se eu, se eu sugerisse quatro plantas para utilização medicinal e termos sempre realmente em casa, seria sempre a hortelã, que ela, além de ser utilizada na cozinha, a erva cidreira que é extremamente versátil. Uh, estas, estas duas tinham sempre fazer parte Um tomilho, que muita gente só utiliza na cozinha Mas ele é ótimo para fazer infusões Principalmente para a parte Até quando a gente está mais atacado Com constipações, a parte respiratória E seriam quatro plantas que eu teria sempre, sempre, sempre Aqui à mão e, Além destas aqui, eventualmente iria adicionar A minha Lúcia lima, que eu adoro, eu adoro. <risos> Acho um que muita cheiro, gente adora a, a Lúcia lima. Okay. Portanto, eu aqui iria colocar Só neste vaso Ou uma Alfazema ou uma Lúcia lima. Portanto, agora aqui seria uma opção de escolha Suzana, enquanto, enquanto faz a opção, Sim. Uh, temos aqui a senhora Célia Afonso uh, que nos questiona se devemos de, de juntar a, a perlite com o substrato e com humus. Podemos adicionar alguma perlite? Podemos sim, podemos adicionar alguma perlite ali. Eu ali não senti necessidade porque, como disse à partida, não, não vai haver, quer dizer, eu adicionei mais nesta por uma questão de serem mais sensíveis à parte delas de gostarem mesmo mais de solos arenosos e para mostrar na prática nos vasos convencionais. Ali poderíamos adicionar, mas é opcional, no caso das que precisam de mais água. Atenção que eu, que eu, eu sugiro a perlite naquelas que precisam de menos água, naquelas que são mais sensíveis a encharcamento. Imaginem que temos um sítio facto ou um solo que está muito compacto. Até imaginem que pessoas que têm já floreiras em casa grandes, enormes que já estão muito compactas. A perlite é uma boa forma de reutilizarmos, não é? Quase que fazemos um género de uma reciclagem do nosso substrato, porque vamos lhe trazer mais. Ar, não ar. é? Mais ar. Claro que sim, nada impede que não são incompatíveis a juntar perlite com, com humus. Portanto, se, foi, se calhar ficou com essa foi, confusão. Exatamente. Eu acho que sim. Então, Suzana, já nos passou cá uma série de dicas, já, já ajudamos muito as pessoas lá em casa, neste caso a Susana já ajudou. O que eu sugiro neste momento é que sigam a, a, a Suzana, quer no seu blog, cultivosdacaseiro.pt, quer nas redes sociais, basta que pesquise por cultivos da Caseiro. Já sabe uh, que temos todos os, os materiais que necessita à venda nas nossas lojas. Uh, também tem a ajuda dos nossos colaboradores, portanto, ou passa no nosso site www.leroismerlab.pt ou então na nossa loja física na secção de jardim. Aproveito também para lembrar que pode ver e rever este workshop da casa às vezes que quiser, quer na nossa página de Facebook, Lerois Merlab Portugal, quer no nosso site www.loromerla.pt, quer também no nosso canal de YouTube, Leroy Merlin Portugal. Sugiro agora que criem os vossos próprios jardins de ervas aromáticas. Partilhem connosco nas nossas redes sociais, através de mensagem privada. Hoje ficamos por aqui. Obrigada, Obrigada Susana. Eu, uh, nós ficamos por aqui, vocês não. Esperamos que, que fiquem desse lado, porque já a seguir vai aprender a fazer uma votação para o seu jardim. Até já.